Rapaziada, é, é isso que eu tô vendo, é um zumbileta. É o quê? Mas tá rolando um zumbileta de um jogo, O jogo fez zumbi. De borboleta ah! O jogo vai... Aí não, hein. Pera aí, pause. Tem que pa o quê? Não tem pause. Ué, ah! que pausar não. Eu queria zoar o jogo, hein. Eu queria zoar. Aí, rapaziada. Já estamos de volta aqui com o mano o Chris. O que que é com... Desce! Rapaziada, simplesmente tá Chris aqui no helicóptero em... Olhando a localidade e já pronto para enfrentar qualquer tipo de zumbi. A gente vai descer lá e botinar os logs. Vai no hard mesmo, veteranismo. Caberninho não tem medo não, tipo... O bicho vai pegar, meu filho. Rapaziada, ó, ó, ó, Chris, vamos de Chris. Pela ódio. Olha aí o Chris, já tá com a mãozinha na cabeça. O tipo, hard deve ser hard mesmo, hein. Ah! Sabe, vamos ver. Vai lá e vê. O que esse Chris vai prometer pra nós outros... É o quê?! Beleza, ó, ó, primeiras impressões. 29 de junho de 2013, leste europeu, Altos cigarros. Já tá rolando umas. O que, Chris? Uma uma. Fazendo é, o Chris tá no boteco, tio. Olha aí. Another round. Pois é, vale isso? Claro que vale isso. O Chris, em vez de tá trampando com a Dil Valentonas, é o quê? Simplesmente comendo um bifão ali e tomando uma birita. Ah, não, isso é o camarada dele, hein? Aham. Uh -huh. Ó, oh, é o tal do Pierce Hard to find a good steak around here. Not like back home. Paz, tá trocando ideia de bife. simplesmente volta. Ó, ó, ó. Pô, meu Deus, ele vai encher mais, Chris. Fill her up. You've had enough. O oh, Chris você já chapou, hein? Sweetheart. You're here to pour drinks and look pretty. So how about you shut your mouth? Como é que é? bet <risos> you get the hell out of my bar. She... Rapazes, o Chris está causando problemas para os os hein? Onde é que? Ei, dama, você da Oh, em russo. O um cara perigoso. Eu nunca que o Chris Redfield perdendo em uma O que você está? O Chris está tio Piers Piers Nivens? nunca ouvi Como About é que é o negócio? You oh, o tá cara Você realmente não lembra Ô Chris. O Chris está muito louco Você não pode from do seu Chris No matter onde você vai ou o que você faz Quem é você? O que é isso? Ok Você não me lembra? Como é isso? Agora sim, oh. tio ó, o esquadrão inteiro, olha aí, Chris Olha a dele Isso você owe a eles de se lembrar, Chris! Se você walk agora, isso foi tudo para nada! Isso! nothing! Isso! Ah! Ah! Yeah. It's where you belong. Everyone's waiting. Tá todo mundo te esperando, tio Everyone. Claro Rapaziada, fala pro Chris aí, pelo amor de Deus Vamos convocar ele, olha aí Todo mundo em pé Rapaziada, o Chris é Cavaleiro de Ouro, Apocalíptico, tudo mais back, Captain. One way or another. Rapaziada, o Chris tá de volta, aí. Mas eu nem sabia que ele tava de férias ali tomando um aspirito O Chris não pode eu nem ir para o boteco mais Não posso continuar fugindo Tenho que encarar os fatos Aceitar a responsabilidade Só assim irei recuperar minha memória E recuperar a minha vida Rapaziada, ó oh. Não mudou a sua missão Supressa a avaliação do de bioterror Ainda procedendo a apontar o Ace of Spades Vamos Rapaziada, tá rolando fogo ali já embaixo, hein? Tranquilo. O que acontece? Salvando o jogo, ó, já pula de corda, rapaziada. O Chris já pula de... Oh. Beleza. Olha, o tamanho do bicep do cara ali. É meio soco, já vai voar 30 zumbi. Pode usar no hard ou fard. Qualquer tipo de aventura será compatível para o nosso mano Chris aqui. Cair já de butinado. Oh, Meu Deus, pega as caixinhas aqui. É tudo nosso. Beleza Chris, ó, corridão, vapa, já desce a escadaria de peito. Copy. Pera aí como é que liga, o que é os negócios do diferente? Ô oh, louco, fazer os negócios é tudo... <risos> Vamos abrir a porta já, curti, ó. Tem altas paradinhas já que me parece diferente. O que é câmera? O chinóca dá um tapa Me, na cara, um na cara de sinoca, um hein, Chris? E aí, vai ele soca, Olha aí! Vai <risos> ter como socar os Shinoka, Tranquilo, eu já, já curti. Olha, é? tá rolando uma rebelião aqui. O Chris simplesmente vai descer lá tranquilamente e bootinar qualquer tipo de. Olha aí! Oh, no. Oh, no. Eu queria preservar a natureza. O seu Loki, pelo amor de Deus, ele tá atrapalhando o trabalho do Chris. Esse, Esse cara um não é por, por isso. Os caras arrancaram a porca do jogo. Oh meu Deus, só precisa ser amigo nível de esquadrão teams. dos caras. Oh! Ah. É amigo. Rapaziada, foi reflexo. Peraí, como é que é o negócio? Oh, já chega quebrando o vidro. Nossa, tiro, balas perdidas, moldo do e tudo mais. Tá rolando uns porquinhos aqui. O cabine adora dar soco nesse porcão, hein? Ó, o Chris já treina o bíceps dele. Sim. Beleza, o que acontece? Que é yes. Ó, tem uma caixa ali, hein, Chris? Você não viu, não? Não vi. Ó, atrás de você aí. Eu tô... Pegou uma para. O que? Já granada. Ó, o jogo tá dando granada de cara. Ai, meu cu! Ó. Ó, oh. Bundinha Rolante e caindo no chão. Co coisas sinistras acontecendo General, ao mesmo tempo, vi. aleatoriamente, enquanto Chris entra no local. Ó, oh, oh, oh, oh. oh, Chris, nossa senhora de bombas. ó ó AG2 to Charlie. Assist Bravo and HQ to Charlie. parece que os caras estão simplesmente querendo nos afetar psicologicamente, parece. Ó, ó, ó, ó, ó. Mas os caras estão tá matando os Loki ali, hein? Cabreiro, né, meu? Chris. Oh, pera aí, os caras cara já estão tá encostados na paredinha. Uau, oh, tem um mira laser aí, vocês largam de gracinha. Rapaziada, é, vou ter que brincar essa porta aqui, ó. Ó. Vai, arrancou, arrancou a franjinha dele, ó. Ó. Como <risos> é que é o ah, negócio? pode tomar no caneco. Rapaz, a gente arrancou a franja do cara e o cara que criou... Ô meu, os caras tira no filminho, jogo. Aí não, hein? Isso é louco, Os é. caras que respeito. Copy caution. Avancem com muito cuidado. Vai fazer o caverninha vai tentar avançar com cuidado, porque os locks não respeitam oh, nenhum oh. filminho. Ó, oh, é o Leon. Esse cara deve ser o Leon, hein? Os caras estão cruzando as gameplay. O que, que acontece? Não é o Leon não, hein? Oh, Bazuca! Ah. Nossa! Nossa, explodiu o Lecocross! É o quê? O jogo já começa assim, os caras tem bazuca. Ah, pula o carro, vai, mostra pra ele. Ô, Chris! Rapaziada, como que joga assim? Os caras tem bazuca, zumbi de bazuca. Resident é tipo Evil moderno. Antigamente o zumbi não sabia nem falar direito. Os caras não têm bazuca, gente. De... Pra ah. chegar, o Ace of Spades. Capitão vira é? Olha, o Chris não tá lembrando de nada hein? Ele só sabe quebrar a porta De momento O cara dá um bicudo Arranca a porta. Beleza, ó, ó, ó Acho que encheu a vida, hein O Chris Vai esperto, hein Tá hard o negócio aqui, hein Cuidado o Treinamento, está tá fazendo efeito Vamos colocar mais uma porta aqui O que acontece? Ó, vamos ter que confiscar a porta Ó, ó, ó, tá rolando um walk ali de máscara e tudo mais. Bazuca! Nossa senhora, sai daqui, tio. Beleza. Rapaziada. Oh, abatemos logo. Tem uma franjinha ali, hein? Ó. Oh. Vai, vai cair. Paca na caveira. é, é tac-tac, oh, hein, jogo É tac-tac, tio. Parece ser do Call of Duty. É o quê? Rapaziada, é, é moderno. Eu entendi moderno. Call of Duty de zumbi. Sim. Pra de máscara, gangue organizada. É hoje. 18 olhos na cara. Ah. É mais ou menos assim. É, é, é. O que é mesmo? E temos que chegar na outra porta que está localizada do outro lado. Para isso, ah. vamos confiscar essa porta aqui, mano, Chris. Ó, oh, você não reconhece, essa, hein, Chris? Essa aqui parece ser um pouco mais forte. Aham. Tranquilo. O que que é com... Desce! Vamos invadir essa outra porta aqui. Agora, vamos oh, Ó, cuidado. O caminho está livre. É isso aí. Rapaziada, quando eles falam que o caminho está livre, é que tem munições. No hard, com o Chris, zumbis de metralhadora, zumbis de ma mazuca, bis tipo. É o quê? Ah, mazuca, vou pegar a mazuca. Delícia! Ok! Ah, peraí, o jogo você tá mentindo, hein? Ó! Nossa, que gira. O quê? Nossa, o jogo que isso, rapaziada? Não vai lá, não. Tá cagão. Peraí, vou esperar aqui dentro. É mais cagão ainda. Pit cruel e sacode o bairro inteiro. Batelando do Michael Jacks, misturada com o Gaideiro. Gaideiro! Não vi, Bruce Linde! Tipo. Rapaziada! <risos> Os caras giram num chacos. Vem a mim, eu estou aqui agora. Ó, tem um loco aqui, altamente alterado e abalado psicologicamente. Um bocado de cachaça, né? Vou manter... O quê? Nossa, tio, peraí, hein. Ó, ó, mo mostra a franja. Rapaz, ele mostrar a franja e nós arranca. Ô tio, você vai mostrar a franja aqui atrás? <risos> <risos> Ai, cai, hein? ó. Rapaziada, você arranca a franja dos caras, eles ainda eu continuam aqui. O que, jogo? Eu tô carregando! Rapaziada, os caras são é fechiristas. Como que faz pra um jogar um jogo desse? Se vira, seu Espera Peraí, peraí, tá rolando mais zumbi ali, hein? Ó, aqueles ali devem ser os mestres da gangue. Ó, oh, é franja, só o okay, que Já acabou a munição. <risos> o jogo, peraí, hein? Tá, tá rolando rosvados aqui. É o quê? Ó, oh, olha aí! <risos> tô calmo. Peraí, aí. calma aí. Rapaziada, se você não atira muito, os caras não morrem. Eles fingem que morrem, mas só estão preparando a peixeira. Seu cuzão, velho! Mas é, o caverninha já tá alterado, hein? Com... Ou mesmo tem outras armas aqui, hein? Parada é só a geladeira aqui, tinha um cheio de frango dentro. Tranquilo. Rapaziada, vamos, vamos dar uma, uma volta aqui no setor e esfriar um pouco a cabeça do Chris. O Chris já tá recuperando a memória de uma forma não muito amigável. O que que acontece? É yes. Rapaziada, você tá vendo o que eu tô vendo? Parece que você tá vendo. Não, eu, eu não sei se você está vendo, porque a gente tá jogando Resident Evil. Uns um zumbis com bazucas, metralhadoras, num chumfracos. fracos. É o quê? E outras paradas, tá rolando as capoeiras aí chinês tio, do lado dos monges sauditas, peraí, chinês e saudita, acontece muito ali na Ásia. Tô sabendo mesmo. Ó, ó, ó. Ó o mascarinha, mascarinha é mais forte. Foi intencional a parada, o cara tá de boa. Rapaziada, olha aí, ô oh, Chris, fica esperto, ó, oh, uma mutação nova, hein, oh, do dores ombrósticas, o quê? Rapaziada, peraí, tio, eu vou deitar vocês tudo na porrada aqui dentro, oh, agora o cara tem 18 olhos. Braços mutantes. Como que o Chris vai lembrar de alguma coisa assim, jogo? Ele vai querer esquecer. tá, estamos voltando, mano, o Chris aqui, hein? A realidade. Ó. Ô Chris, vamos acordar aí, pelo amor de Deus, hein? Beleza. Ah, acabou a bala, peraí, peraí. Qu como que acerta o zóio dele? O, o Chris pega a aí, pega! Mas é tem que ser zóio, é. oh louco jogo tem mais, <risos> nossa! Ah, o, o Chris é forte hein? parece que nem arrancou vida, ai ah, já furti, nossa Chris, oh, nossa os caras não morrem não, na mesa, é, Aí, um pisão desse na cabecita. <risos> Oh meu Deus! É duro de matar mesmo! o oh, jogo! Nossa, como a gente vai acertar os caras? que os caras de metralhadora! Olha o jogo! Você tá rolando o um braço É o quê? O braço tá aqui! Não, oh, eu se esconder, Chris! Se esconde! Boa, como uma bicha! É o cara de ser viado! Resolvei da correria! Beleza, oh, pegou o metralhador. Ó, oh, agora eu quero ver se esse cara é o cara mesmo. Oh, é Dá estrelinha, hein? Sim. Eu vi? É dois, o quê? O que dois? Pode é dois mesmo, hein? Ó, ó Tô ligando a cabeça do mundo Olha, é dois no, meio... <risos> no começo da treta, jogou. Oh, meu Deus do céu, dois braçudinhos, hein? cuidar <risos> cuidem dos feridos <risos> Passeado, tem como jogar um jogo assim? Os caras vêm do teto com metralhadora. Chega dois braçudinhos. O filme mostra um, mas era dois. Mas o cara chega, tio. Já dá um tapa na cara do Chris. Aí, o Chris lembra. A memória do cara volta na hora. Oh, meu Deus. Chris, vai ter que lembrar agora, hein, tio. Ó. Oh. A portinha é mais confiscada. Arrancada. Ó, ó. Ó. Mas a gente vai ter que. Vamos ter que buscar franja. Ó, ó. Ai, ar De longe é de boa, ó, oh, até os lock vêm Ai, né, atira. Rapaziada, ô oh, meu Deus Aí fica duro de matar mesmo, hein, jogo Ô, jogo, vamos pegar a franja desse cara Ô, louco, o cara acertou ali Pessoal, é dá é né, pelo amor de Deus Rapaziada, ó, oh, ó, oh, oh. Assim a gente não leva dano, hein, ó oh, Somente saindo com a franja e voltando E aí, jogo o oh, cara ali é forte então, mas com pressona, é rifle, que parada é essa? Uma glockzinha uma dessa aqui, entendeu? Tá, vamos tranquilo. Beleza. Tá, econ, economizamos a metralhadora. A gente tem 40 tiros agora. Ó, ó. Saca a arma pra furar geral ali. Okay! O quê? Jogou. Nossa, eu jogou isso. Ô, Chris, agacha aí. Ó, ó. Olha essa granada aí. Ô, meu, perdi uma granada. no jogo é, Até o Chris tirou a, a, a granada do boss. De acabado já, treta Deus, eu tenho uma granadinha. Não curto nada no hard. Você não pode perder granada. Estou calmo. Ah! Ela, não quer aqui. Ó, não estou gostando nada desse começo. Está me cheirando de coisas ruins, malignas, peçonhentas. Faberão. Beleza, tio. Vamos continuar aqui. Pega as experiências. Sim, uma munição extra, experiência e outros tipos de itens no local. Rapaziada, é, o Chris me o pé na porta, eu não quero saber de nada. Beleza, ó. Onde tem caixinha de bom. Tá de boa, tá de boa. Beleza. Eu não acredito que o game venha a ver salas do amor. Nem eu. Rapaziada, é, você tá ligado, né? Resident Evil sempre tem a sala do amor. Mas esse jogo aqui, tipo, é moderno. Eu já te disse anteriormente. Super modernizado, zumbis com metralhadoras. Agora tem os braçudinhos. Ok, jogo. Olha, eles bate, eles causam terror psicológico no player e no Chris. Mas eu tô calmo, tava tá meio treinado, tio. Já passou por diversas dificuldades H2 no oh. round. Ó. Pera aí, jogo. Rapaziada. Olha esse cara ali rodando facão. É bala perdida. Nossa senhora. Só franja, Chris. Ô, oh, Chris, sai da parede. posso tocar, tô eu já tô rodando braço pô. Eu quero ver 50 mesmo Rapaz, eu tô rodando num Jackson aqui Ô, oh, moço Ah, o braçudinho Bra... Sai é de perto eu, eu pego a granada Ah, granada Granada Joguei em mim mesmo Rapaz, mata matamos os caras Tô ligado, tô ligado Peraí, o braçudinho não tem como não, hein O braçudinho é mais forte que o Chris O é 18 meses de academia Beleza Rapaziada, a granada matou os Locks. Rapaziada, é tudo um golpe de vista, o cabelinho tá ligado, tio. Ah, mas é super Resident Estilo moderno, tem sete granadas. Sete granadas? Rapaziada, O que? Acho que o Chris tava com elas no bolso ali, hein. Rapaziada, não sei o que aconteceu, mas tô curtindo. O quê? Nossa senhora, o cara que... O quê? O braçudinho, vaza! Corre de homens. Vaza, Chris! o E aí, o que vai fazer? Supino inclinado, desclinado Ah, acompanha. você ah, leva na cabeça Ó, ó oh, oh. Rapaziada, a franja do cara Não pode ser verdade tio. Tem um tanto de franjada que tem que dar pra derrubar o Altas. Eu tô calminho Não tem como não, tio Ó, oh. oh, tá rolando sombras, hein Vamos, para de gracinha Chris, você viu, né? Passou nas suas costas Espero que você esteja calmo Rapaziada, tá rolando uns potão de geleia aqui Ô, oh, louco, Jogo, o que que acontece? Vou abrir essa porta aqui. Arrombamentos e tudo. O quê? Nossa, braçudinho. Hey, nossa, eu tô escondido aqui. Saber. Rapaz, o braçudinho não respeita não, hein? Ó. Pera aí, vou, vamos dar a volta aqui. Bica diretamente a franja do Loki. Ó, ó, pera aí, Jogo. Pera, eu tô vendo só sombra. Deve ter uns 30 braçudinhos ali. É uma academia, tipo, não é possível. Pera aí, tá rolando aqui, ó. Oh, okay, já tá aqui, ele dá a volta. Tá a inteligência artificial do braço de é forte, hein? O oh. que? <risos> ah, okay? Nossa, ele, eles morrem batendo. Oh, a rebeldia está cada vez mais forte nesses residents. Antes de mais nada, eu vou sacar a metralhelsons do bolso. E fazias, é bom. Digo, bom a gente pegar uma geleia aqui. Ó, ó, ó. Não tem geleia não? É bom a gente fiscalizar bem esse local aqui porque o hard está hard, a gente nem tem munição direito. Os caras devem esconder munição dentro da geladeira, o um local mais difícil de encontrar. Como a gente está na academia dos braços jeans, provavelmente deve estar debaixo da mesa extensora e posterior do músculo Flips. Que está localizado na coxa. É a exceção das pernas. Você viu que os braçudinhos ah. eles está eles fazendo perna agora? Eles estão malhando a perna, tio. Todo magrelo, fortão aqui em cima. Chega nas perninhas, parece um Biklinks. É. Pera aí, oh, meu Deus. Para com isso, caverninha. Vamos abrir essa porta aqui e jogar tranquilamente. Oxente. Oh, Beleza, rapaziada. Ó, oh, vá para o telhado. Ah, oh, meu Deus. Pera aí, já tá no telhado? Já tá. Ó, ó, ó, lock ali, hein. Ó. Oh. Ah, Pai, bundinha. Sai da frente, tio. Peraí, tá rolando mais tirotex. Oh! Nossa, que isso, jogo? vamos subir essa escada aqui que eu acho que não para de vir, não, hein? como é? você não é. entendi. Ó, oh, os caras falam chinês e tudo mais, tio. Zumbi tem idiomas secretos. Você, é, é moderno, tio. Formação de quadrilhas e tudo mais. Não é zumbi tradicional, não, tio. Os caras é, ó, oh, da máfia. Traficantes. Ó, oh, chegamos no prédio, hein? Sequestra o quê? O quê? Nossa senhora, olha os caras do Morro do VT. Ah, oh, meu Deus. É o cabelo não é tem esses morros é aqui, 100 aqui. 100 não pode ficar 100 100 tranquilo. Ó, ó, oh. oh. oh, bala perdida, bala perdida. O quê? Rapaziada, é, é isso que eu tô vendo? É um zumbileta? É o quê? Mas tá rolando um zumbileta de fogo. O jogo fez zumbi. De mormoneta? Ah! O jogo aí não, hein? Vai perder pausa. O que? Paus eu quero, eu que pausar, não tem pause. Pegou pausa. Não queria zoar o jogo. Hein, eu queria zoar. Por que? Ir, olha aí, zumbileta, Vale isso. Uma águia em forma de borboleta e uma estratégia zumbizônicas. Para com um Resident Evil. Rapaziada, os caras pegam pesado em capa. Eu vou ligar hein. Se tivesse pause no game aqui, eu ligar pra capô agora. É verdade. Eu já comprei um jogo aqui de zumbi. Do nada, os caras viram borboleta. Parada é essa, capô. Vamos refletir seus atos? Eu tô no meio de uma troca de tiro aqui. Rapaziada, eu não curti muito esse jogo, não, hein? Não tem momento de respiração. O curto pra respirar. Nossa, sai daqui, bobado na sua boca. Arrancou ah. um o quadradinho, meu jogo. Oh, meu Deus do céu. Acaba quando tá muito cruel, hein? Peraí, ó, pegou a munição aqui, ó. Rapaziada, não tem bala, não. Tira. Ó, é mata a Loki e pega a bala. Pera aqui em cima tem. Ó, é isca. O cabelo vai vai seco, na Isca, quer ver? Vai pegar a munição aqui os caras furarem de bala. Peraí, peraí. Rapaziada, deu certo. Fica que com. Que é por... É. Já invadimos o telhado dos Locks. Charlie flipa pra dentro, ó oh, o Charlie, ó, ó, ó, ó, estão aguardando are novas ordens. Pois é, deu munição no hard, já tá ligado, né? Aqui em cima deve ser mais ou menos nem borboleta, tio. deve ser um pterodáctilo daqueles mais fortes, tipo. pescocinho... De... O quê? O que que eu disse? O <risos> <risos> que, que eu disse? Tio? Eu tô carregando por Rapaziada, arrancaram toda a vida do Chris, hein. Ixi! Beleza. Onde que se esconde? Rapaziada, no meio do Tirotex, a primeira coisa que você tem que saber é onde se esconder. Ó, ó, ó. Já que é um lugar de massa. Pode ser hard que for. A gente vai um por um. Ó, oh, ó. Oh. Só, só coloca a franja do slow aqui. <risos> não quer dois, um bilheta. É okay. o quê? Oh, meu Deus. Aí a gente não consegue, hein. 30 balas, tem que pegar a cabeça do zumbileta, senão não vira, ó, ó, aí a gente derruba esse zumbileta, rapaziada, é tudo na estratégia, hein? ó, beleza, rapaziada, o zumbileta não morreu ainda, o que acontece, estou calmo, hein, rapaziada, vale isso, tipo. quando você pensa que viu tudo, os caras lançam um zumbileta. Do nada, jogo. Do nada. Rapaziada, pera, pera, pera. pera. Momento de inspiração. Você tá trocando uma ideia com um zumbi? Fogo perdido. Um zumbi traficante. Eles são realmente vida louca, meu. Especificamente personalizado do Morro dos Dendê. O que que acontece? É Rapaziada, o cara decide virar uma borboleta de puenta cabeças com uma metralhadora atirando para baixo, tio. É pouco zoeira essa Capcom?